Não é cerveja, não. não. não. Pode, não. Pode <risos> então, Ora, usar o tarim do Henrique pra. Nunca antes na história desse canal a gente bebeu uma breja tão ruim, velho. É verdade. É muito Cada, ruim. Corta, corta, corta, principal, corta para 18. Quero, se for beber a cerveja, não chama a gente. <risos> né? Essa aí não chama, não. Não chama que não. É isso lá. aí, é galera <risos> Eu falei que era polêmico, falei é. que era polêmico. Pô, e se for, for beber, chama a gente. gente. Mas é... não, não, não.